Olá, bitomaníacos! Está começando um Adenda da Bitomania! Então, pessoal, hoje está inaugurando no YouTube o Adenda da Bitomania. Este canal falará de notícias dos Beatles, agenda de shows do Paul e do Ringo e como matar a Yoko Ono. Então pessoal, muito obrigado, curta a nossa página no Facebook que vai ajudar bastante, o link eu vou estar deixando na descrição, dá um tapa no dedão aqui embaixo, adiciona os vídeos aos favoritos, que isso vai ajudar bastante, Compartilhe a página com seus, o, o canal com seus amigos que isso também vai ajudar bastante, E um beijo e até a próxima.